Essa terra boa, que fica bem às margens do rio Tocantins, é Mocajuba, destino do Edo é Pará de hoje. Agora vamos juntos, porque a viagem está só começando. Como boa cidade ribeirinha que é, Mocajuba vive com os olhos voltados para as águas. E quase tudo o que acontece na cidade, acontece na orla. É onde fica a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Praça Matriz, o Mercado Municipal e também é aqui onde os mocajubenses e visitantes têm a chance de um encontro especial com esses verdadeiros protagonistas da natureza e do imaginário amazônico. Mirante do Boto é um dos pontos turísticos mais visitados do município. Chega a receber 200 pessoas num só dia. Gente literalmente encantada pela quantidade e pela imponência desses animais. O Jefferson mora em Belém. Nunca tinha visto esse espetáculo tão de perto. Eu só chutava como história, eu nunca tinha visto Você que era brincadeira. E agora, depois que tu viste, tu acredita em Boto? Agora acredito. A Jaqueline, esposa do Jefferson, é de Mocajuba, mas mora na capital. E não abriu mão de apresentar para a filha a pequena Jennifer Sofia, de 3 anos, o mascote da terra natal. Ela via no Facebook, queria, queria, porque queria vir. Aí eu já tinha vindo aqui há muito tempo, porque a minha avó mora aqui. Aí deu tempo para mim vir e eu vim. Ela gosta. Como é voltar agora com a tua filha e ver que ela está gostando tanto de Boto? É diferente, porque antigamente ficava ali atrás, né? agora fizeram esse ambiente aqui para eles, só para eles, né? é muito, muito legal e não vem, vem muita gente, muita gente comenta. Sabe quem também ficou curiosa e veio conhecer o Mirante do Boto? A cantora Preta Gil, em 2019. O vídeo da visita bombou nas redes sociais. No Mirante, tudo é controlado pelo Ricardo. Ele é pesquisador, trabalha há cinco anos por aqui e garante que a interferência humana não seja muito prejudicial aos botos. Eu, como cuidador desde aqui, penso em especial 100% nos botos. Então a gente tem as regras, você pode dar o peixe para o animal, mas não entre em contato especial com ele, não pegue no olho dele, no espiráculo que fica aqui na cabeça dele, aqui na frente da cabeça dele, que tem um local onde ele utiliza o sonar. né? Como é que o bem-estar do boto significa o bem-estar do rio. O boto é uma espécie de termômetro de como está o rio, é isso, né? Vamos dizer que basicamente é isso. O boto pode se identificar com o boto, graças ao boto pode se identificar a saúde do rio. Ele é o topo da cadeia alimentar. Então se a gente vê que o boto está sadio, o rio está sadio. E a gente pode entrar lá? Eu posso chegar mais perto dele? Claro, vamos entrar, pode entrar sim, Fica à vontade. Então vamos lá. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. É uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz na minha vida. Ricardo? Isso aqui é um verdadeiro privilégio da natureza, né, cara? Claro, claro. Eu falo que eles são uma das sete maravilhas amazônicas. Aqui todos os botinhos têm nome. Todos são conhecidos. Todos têm uma cicatriz, um arranhão, uma marquinha. Então eu pus nome em cada um dos botinhos. Ah, então cada um tem uma identidade aqui. Tem. Por um exemplo, essa aqui que tu tá entrando em contato com ela é a Tiff. É a botinha mais jovem aqui do Mirante. Ela ah, tá é? Com oito meses. Ela tá com oito meses. E ela é faceira assim mesmo, gosta de brincar, gosta de se divertir? Ela gosta de brincar, se divertir. Como ela não come o peixe, ela gosta de ficar brincando com o peixe. Ah, então ela é graciosa assim mesmo. Acontece, acontece. A base da alimentação dos botos é o peixe e por aqui tem de sobra. Como esses são do rio Tocantins, não tem como não gostar de Mapará, né? que representa para o Ricardo pessoa, para o Ricardo cientista defender a vida desses botos e defender a vida desse rio? Nossa, para mim é o máximo de tudo, porque assim, desde quando eu entrei para trabalhar aqui no mirante do boto, desde quando eu entrei na universidade e me formei, eu sempre pensei em cuidar dos animais. Então, em especial o botinho. Eu, quando era menor, eu me lembro muito bem que eu tinha um amigo, que o pai dele vendia peixe no mercado. Então a gente fugia da aula para vender o peixe para o boto. Entendeu? Então eu sempre pensei no cuidar desses animais, sempre pensei na, em, em especial na preservação desses animais. Na preservação. Infelizmente hoje são é uma, é uma mensagem de extinção, mas a gente está lutando para que isso não aconteça, né? E é o trabalho que te faz valer a pena estar tá, aqui todo dia. É a chamada bototerapia. Vale muito a pena. <risos> Bom, depois de visitar o Mirante do Boto, a nossa equipe decidiu pegar a estrada para descobrir outros atrativos turísticos aqui de Mocajuba. E na boa, não foi nada difícil encontrar, porque não faltam opções para garotada e para visitantes de todas as idades. Uma dessas opções é esse balneário com um lago de água clarinha, geladinha e que não à toa tem um nome bastante famoso. Esse balneário fica a 20 minutos de carro do centro de Mocajuba. Só que para o Jorjão, essa distância nunca existiu. Esse Lago Azul aqui sempre foi o quintal da tua casa? É, sim. Eu nasci aqui, me criei, né? E continuo morando aí. O que, que as pessoas que vêm para cá acham? O que, que elas dizem? Elas querem vir querem voltar? É, elogio bastante, né? Agradece, né? E a gente a gente morar num lugar tão, tão bom, né? Que... Um bonito, né? Uma benção, né, isso aqui? Benção, com certeza. Hoje o espaço recebe visitantes, respeitando o máximo de precauções contra a Covid. E a família toda trabalha. Essa aqui é a dona Leni esposa do Jorjão. Eu tô achando que é aqui que a gente vai almoçar, viu? Dona Leni já tá preparando aqui o almoço da galera. O que é que vai sair hoje, dona Leni É, sair é, churrasco de frango e linguiça... E... e galinha caipira Oh, delícia Vai dar pra todo mundo aqui, a galera tá fomeada já Eu também, inclusive Olha, com certeza, né? Jesus fez o, o milagre com um pão, né? Com certeza a gente também vai, né? Dá mais gosto viver num lugar como esse aqui? Olha, eu adoro Eu vim de minha casa da cidade pra mim ficar aqui Valeu a pena a troca? Valeu É, dona Lili, a gente entende o porquê Nosso caminho agora é o rio Tocantins. Esse gigante de 2.400 quilômetros de extensão nasce em Goiás e passa por outros três estados, inclusive o Pará, onde fica a Foz. É o segundo maior curso d'água 100% brasileiro, atrás apenas do rio São Francisco. Em Mocajuba, o Tocantins é o rio que vira a rua e leva muita gente até a Ilha do Camaleão. O local é uma das opções para quem quer curtir uma praia de água doce, jogar uma bolinha e apreciar a paisagem. Cantinho que a Jussi que nasceu em Cametá, escolheu como casa. O que me trouxe para a ilha do Camaleão, para me ser sincera para vocês, é o a espaço a viver nessa natureza. Como eu sou filha de pescador, agricultor, que meus pais são agricultores, então eu sou apaixonada por essa parte. Casei também com uma pessoa que gosta muito, de preservar a natureza, dos ambientes, de estar na beira desse mar, né? Que o nosso rio Tocantins é maravilhoso, né? O trânsito de barcos não para, com gente chegando e saindo. Uma fonte boa de renda nos fins de semana para o Neto. Sexta, sábado e domingo, nós estamos nessa rotina aqui, atravessando as pessoas que querem se divertir aqui na praia, tomar um banho. Uma hora de lazer que nós temos aqui, né? Sempre vem gente de Belém, Cametá, Tucuruí, as cidades vizinhas. Nesse vai e vem, na hora de escolher um lugar para ficar, tu escolhes a ilha? É, eu escolho a ilha porque para mim é melhor o ambiente, esse apuro que a gente puxa. E para mim é melhor aqui. O município de Mocajuba fica a cerca de quatro horas de Belém pela Alça Viária. É o principal caminho para conhecer toda essa riqueza natural lugar de nascimento e de refúgio do Albertino. O professor é encantado pela história da terra natal e pela relação da cidade com as águas. Sempre foi muito, muito necessário do ponto de vista econômico, sempre foi muito importante do ponto de vista da nossa visão, nós somos voltados para o rio, nós não estamos de costa para o rio, nós estamos de frente para o rio, tanto é que todo o acesso mesmo agora pela estrada, encontra, desemboca no rio Tocantins e a facilidade inicialmente do acesso de mercadoria, né? alimentação principalmente e também da produção. Mocajuba tem hoje cerca de 31 mil habitantes, gente cujas origens têm algumas versões. O bairro da Raial é um reduto de negros. Ali foi um local de refúgio onde muitas pessoas que vieram se estabeleceram ali. Eu sou testemunha ocular disso. Eu, participei, eu morei, moro no bairro do Arraial, resido aqui na Praia por uma necessidade, mas necessidade de afastamento, de estar buscando também novos ares. Mas no Arraial eu nasci ali. Eu convivi com pessoas que são descendentes de escravos. Eu tenho 54 anos, né? Eu sou um jovem senhor já. Então eu convivi com pessoas ali descendentes de escravos. Mas o que temos de história, infelizmente, né, ou felizmente agora até a gente aprender um pouco e ter muito mais um pouco de empatia também, é a História Branca, trazida pela, pelo Machi e instituído aqui através do culto a Nossa Senhora da Conceição. Tudo começa na Arraial, mas a identidade histórica é lá o que nós chamamos de centro, a região da Matriz, onde fica o bairro centro. É, por incrível que pareça, nós temos uma história que registra a, a, a chegada, mas tem, nós temos uma história que registra a identificação do município. Então, o que registra a chegada é o Arraial, Reduto dos Negros, mocambo onde que vão se estabelecer, fugidos de escravos e outros migrantes que vêm de outra região, como eu digo minha mãe também, né? E se estabelece lá no, no, no centro da cidade é, a freguesia, onde está porque Mocajuba está muito ligado à religiosidade também, né? principalmente à religiosidade católica. Mocajuba do é século XIX, em 1894 nós temos a, a formação da cidade. O Albertino tem essa casa que fica em Prainha, um dos encantos de Mocajuba. É daqui que ele consegue enxergar no horizonte dias melhores. Eu tenho muita fé no ser humano. Eu ainda sou aquele... Eu sou professor há 34 anos. Eu acredito nas pessoas... Eu acredito que nós temos é, condições de rever posicionamentos. E Mocajuba, desde esse tempo, desde muito tempo, tem demonstrado para mim uma coisa interessante. Tolerância. Tolerância e respeito. Então isso cria uma perspectiva de que nós possamos estar no rumo certo de construção de uma cidade que possa ser uma cidade aprazível que as pessoas possam vir, possam conviver. Eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por Mocajuba. Mocajuba vive do rio, mas em terra firme também tem prosperidade. O próprio nome da cidade, Mocajuba, vem do fruto dessa árvore aí, o mucajazeiro. A agricultura é baseada no extrativismo. Tem açaí, tem cacau, tem até dendê. Só que o destaque fica mesmo para a pimenta do reino. Só no ano passado, o município produziu mais de 2 mil toneladas, movimentando cerca de 20 milhões de reais na economia local. Bom para o Dircelio, que há mais de 20 anos é produtor rural. Hoje ele é dono de uma área que concentra 17 mil pés de pimenta do reino. No ano passado, essa fartura rendeu 20 toneladas do produto. E uma pimenteira dessa aqui rende quanto de pimenta? Ela chega a render hoje, ela chega a render uma pimenteira, se ela for bem adubada, bem tratada, ela chega a atingir 4 quilos de pimenta. 4 quilos 4 de pimenta? Quilos. Mas já pronta para ser vendida? Pronta para ser vendida. No caso, essa ela não, ela não vai dar 4 quilos, mas ela chega a 3 quilos. Chega a 3 quilos tranquilo, tranquilo. aqui? Tranquilo. Você tem que ser dedicado. Tem que ser dedicado, tem que ter a pessoa certa, plantar na hora certa colher na hora certa, adubar na hora certa, então, tudo tem que ser. Sem a pimenta do reino, o que seria mocajuba? Bom, sem a pimenta do reino, mocajuba não teria, vamos dizer, o histórico que ela tem. Mocajuba não, ser, não teria a mesma cultura, não teria o mesmo povo e não teria também a economia que hoje tem, tem mocajuba. Sem a pimenta do reino, nós não seríamos os mocajubenses de hoje. Nós teríamos, seríamos um outro livro, mas não o livro que é contado hoje, que é o mocajubense, que foi é, vinculado e foi, cresceu junto com a pimenta do reino nessa região. Passeando pelo mercado municipal de Mocajuba, logo de manhã, a gente já encontra uma tradição quente do Baixo Tocantins. Aqui em Mocajuba, não acordou se não tomou mingau. Com certeza, eu adoro o mingau daqui. E quais são os seus sabores aqui? que Eu já vi que as panelas ainda estão cheias, mas muita gente já tomou hoje. Já, a gente traz mingau de milho, de tapioca, de arroz com leite, de arroz com açaí, de aveia. Olha, aqui está saindo mais um já. Esse aqui é de quê? Arroz com açaí. Arroz com açaí. Essa é cuia é caprichada? É, caprichada. Estamos na cuia, no copo. Se pedir, faz delivery também ou não? Fazemos sim, com certeza. Sem esse mingau, não acordou? Não, isso aí é a primeira vitamina do dia. Todo dia faz questão do mingau? Toda vez que eu venho aqui, é com ela aqui. Muito bem. Eu não vou mais atrapalhar, porque acho que o mingau está esfriando. Vai lá, senhor Mundo. Além do mingau, por aqui não faltam os frutos que vêm das águas.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 Segundo vem o alho, tá? Aquela base de todo bom refogado, né? Isso. Azeite, alho. Aí refoga bem. Por que essa panela já tem que estar tá bem quente, dona Maria? para refogar? refogar o alho, o alho tem que estar tá bem quente, que é pra soltar esse cheirinho dele bem. Logo após vem o a cebola, tá? E aí o cheiro vai subir. E aqui não demora muito não, né? Senão, que é Não, é.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 dar uma fervura aqui, quando depois de fervido ele está bom. Uma Quanto fervida. tempo mais ou menos ele vai ficar aí na panela? Até ficar pronto? Uns 15 minutos. A gente não vai demorar muito pra provar essa receita deliciosa. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? 15 minutinhos não, vão tá... passar assim, ó. Está uma delícia. Olha isso! Mostra de pertinho aqui, Edenilton. Olha só como tá essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Está uma maravilha.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 Isso quem tá falando, é a chefe ou é a mãe? É a chefa e mãe, as duas. <risos> Bom, então vamos provar essa muqueca que eu acho que foi feita vamos. com muito amor, né? Foi. Vamos lá. Não sai daí, porque o Edo é Pará de hoje, direto de Mocajuba, volta já.